A FIA anunciou medidas para limitar as oscilações verticales dos coches da Fórmula 1. Seria esse o fim do porpoising, dos rebotes em os saltos da categoria? Olá, amigos do Grande Prêmio, eu sou Douglas Rocha, sou brasileiro e vivo em Montevideo, Uruguai desde 2020 y desde hace poco más de cuatro meses formo parte del equipo de grande premio en español. Así que ese es mi primer video y les invito a dejar su like, a suscribirse en, en nuestro canal y también a opinar sobre la medida de la FIA. Bien, por Poison es el término de la moda en la Fórmula 1 2022. Si tienes duda qué significa ese término en inglés, les dejo en la descripción del video um texto muito completo de meu companheiro de grande premio, Esteban Nieto, sobre o tema. Mas o que se sabe, claro, a Fórmula 1 em 2022 tem um novo reglamento baseado no retorno do efeito suelo, que é um conceito dos anos 80. E com o retorno do efeito suelo, os coches rebotam. Todos os coches este ano rebotam, uns mais, outros menos. Y de los que más rebotan está el de Mercedes. Mercedes viene de ocho títulos en el mundial de constructores, pero este año hasta ahora no logró ser rápido. Está en la tercera posición en la tabla de clasificación de constructores por detrás de Red Bull y Ferrari y tiene muchos problemas para desarrollar, desarrollar su coche. Toto Wolff, o chefe do equipo, disse que não é possível desarrotá-lo sem solucionar o problema do porpois. Lewis Hamilton, há duas semanas, reclamou bastante, de... se quejou de dolores de espalda por os rebotes, traz o GP da que tem nenhuma delas rectas mais largas do calendário, assim que, se a reta é larga, o coche rebota a um mais. Pero por outra parte, George Russell é outro piloto de Mercedes. vai bem, no campeonato, eh, está no quarto posto em mundial de pilotos. Pero, aún um assim, o equipo quiere que quer que a FIA intervenha. E a FIA, a Federação Internacional do Automóvel, eh, anunciou essa nova normativa que se basa em duas premissas. A primeira é es que os coches, todos ellos, van vão ser inspecionados aos viernes em fins de semana de carreira. E a outra premisa é uma fórmula matemática para padronizar as oscilações verticales. Essa fórmula matemática ainda não está tão clara, mas a FIA ainda assim garantiza que la nueva va a nova directiva vai entrar em en vigor já para a próxima carreira. O GP de Grã-Bretanha em Silverstone é o 3 de julho. E se si Mercedes está assim, sí, de acordo a essa medida, outros equipos vão totalmente em contra. Ferrari, por exemplo, que tem sim sí, um coche que rebota muito, pero, aún así é es rápido, está totalmente em contra, assim como Red Bull, Alpine, que dicen que não se pode cambiar as reglas do juego com a temporada em marcha. Dizem que a medida não é necessária e, aún assim, se for, deveria entrar em en vigor solo para a temporada 2023. Red Bull, até agora, a primeira colocada do Mundial de, de Construtores, como dije, tem um coche que rebota muito pouco. E seu jefe, Christian Horner, sempre muito provocador, diz que não é necessária uma normativa, intervenção de la FIA, nem nada. Christian Horner dijo que es necesario alejar los coches del suelo. Eh, pero claro, los otros equipos saben que si hagan, si lo hagan, los coches van a ser aún más lentos, Así que quieren una intervención, una padronización por parte de la FIA. Bien, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la FIA eh, actúa de manera correcta al intervenir en un com a temporada em marcha, e nos nos comentários e claro, nos vemos em o próximo vídeo de Grande Prêmio. Um abraço.